Então vamos lá A primeira, O primeiro erro, né? O primeiro erro que todo mundo vai falar assim Não tenho dinheiro e por isso eu não me planejo E, gente, se você parar de planejar porque você não tem dinheiro você, Primeira coisa, você tem que entender Dinheiro, gente, é uma moeda de troca, literalmente Não é só porque ela é uma moeda, não É porque é o dinheiro você usa pra trocar pelo seu tempo, pela experiência que você quer. Então, assim, na verdade, o dinheiro ele é apenas um recurso. Ele nunca é um motivo pelo qual você não vai fazer alguma coisa. Ele é apenas um meio para você fazer alguma coisa. É diferente, tá? Só que o não ter dinheiro é a desculpa mais aceita na vida. Porque a pessoa não tem como retrucar que você não tem dinheiro, sabe? Dinheiro é quase uma coisa, assim, super pessoal, assim, muito... É um é... argumento válido. Argumento válido, né? Ninguém vai, vai falar assim: ah, é, deixa eu ver a tua conta, deixa eu ver tua contra-cheque, deixa eu ver o teu imposto de renda. Ninguém vai falar isso. É, é tipo uma invasão de privacidade. É, você tá, acaba sendo invasivo, né? É. Então, assim, você falar: eu não tenho dinheiro. Pronto! Você quebrou todos os argumentos da pessoa. né Então, assim, é uma desculpa muito boa, mas infelizmente é uma desculpa. Então, assim, pra quem dá a desculpa de não ter dinheiro pra não começar a fazer o planejamento de viagem. É a coisa mais ilógica do mundo, porque se você não tem dinheiro de verdade, aí é que você precisa planejar mesmo. Porque é com bom planejamento que o pouco dinheiro que você tem vai conseguir viajar para o Japão. Então assim, você precisa planejar por causa disso, tá? E não o contrário, não é porque você não tem dinheiro que você não vai planejar. A lógica é inversa.